A gente, por uma questão religiosa, não tinha televisão em casa e nunca tivemos. O meu sonho, ser narrador de futebol, para fazer a, aquelas narrações, mesmo, pela ponta direita, o cara. Assim, ou você vive com muita dificuldade dentro de casa, como a gente já passou, ou você libera as crianças para o mundo. Era comum isso acontecer. Com 14 anos que eu já tava indo embora. E essa carta, a minha mãe escreveu pra mim, quando eu os deixei em Minas. Eu vou ler um trechinho pra vocês, tá aqui, ó. Eu tenho um lado, acredite, meio tímido da minha mãe, do outro lado eu tenho essa coisa da ousadia do meu pai. Olha que jovenzinho, ó. 18 anos... Primeiro emprego numa rede profissional, a Rádio passou O programa que eu apresento, o Primeiro Impacto, é, é, embora seja um programa policial, é um programa leve, porque eu, eu tô risada, eu brinco, eu conto piada. A pessoa vai me criticar nas minhas redes sociais e quer que eu não fale nada? Pode falar, mal, não tem problema, mas tem que estar preparado para ouvir de volta. E aí a gente se casou agora no programa de Eliana, num casamento transmitido para todo o Brasil. É um prazer Ih. muito grande estar com você para esse bate-papo, tá? tô muito feliz pelo convite. Que cara bacana, que jornalista, diferente, muito do que a gente vê por aí. Eu nunca imaginei que na minha idade eu ia possuir tanta coisa. Ansiedade, nome sujo, dor na coluna, falta de ar. Minha vida é igual um forró, é dois passinhos para frente e dois para trás. Você vê, né, que ele é um cara que tem o um quê de comédia, mas que teve uma história também de vida, ó, ralou para chegar onde chegou. E é sobre isso e muito mais que a gente vai falar a partir de agora, chamando aqui o nosso querido Darlison André Dutra. Muito bem-vindo. <risos> Ei, Lu, obrigado, muito obrigado. Tá aí, tá vendo um detalhe que pouca gente sabe, né? Quando às vezes eu vou postar alguma coisa oficial, que tem um documento meu, as pessoas falam, você tem André no nome? Que a gente fala na televisão Darlison Dutra? E curioso que eu já fui só André. Meu nome? Tem uma história meio maluca. Por quê? Darlison, André Dutra, né? Lá em casa todo mundo tem é, é, nome du... é, dois nomes, Muito na real. Gosto, né? Né? Os dois nomes. Exato. Olha. E, e são os nomes meio bagunçados. Tudo com D. Davidson Carlos, Dalbert Samuel, Darlison André e Douglas Daniel. Pois eis que eu não gostava do André. E por uma fase da minha vida, eu tinha tanta vergonha do André, que eu não sei porquê, que eu não assinava André. Eu abreviava o A. Até que o meu irmão, que foi meu grande incentivador na área da comunicação, e eu comecei no rádio, ele falou, cara, eu tenho um nome bom para você. O seu nome vai ser Andrezão. Eu falei, você tá louco? Não, porque aqui na rádio tem um cara que é famoso, ele ficou famoso, o seu Marcelão, você vai ser o Andrezão. Mas eu nem gosto de André, ele falou, cara, confia em mim. Pois eis que eu virei o Andrezão na época, e eu era só um garoto de, sei lá, 16 anos, de Andrezão não tinha nada. Durou pouco tempo. Mas quando eu fui trabalhar profissionalmente, primeiro foi na rádio, eu virei Darlison André. Tanto é que se você for buscar vídeos antigos, quando eu era locutor lá em Minas, profissional, começo da minha carreira, eu era o Darlison André. Ninguém me conhecia como Darlison Dutra. Quando eu vim para a televisão, os primeiros passos, aí que eu decidi mudar para Darlison Dutra. Mas hoje eu também sou conhecido como Mineirinho, que Darlison é um nome difícil. As pessoas ficam tentando falar meu nome, tentando lembrar, eu assim, olha, não sofra. Fala, Mineirinho, que está tudo certo. É um Sim. prazer muito grande estar com você para esse bate-papo, estou tá? muito feliz pelo convite e muito feliz por revisitar o meu passado. Confesso que eu fui abrir a caixinha ali de, é, de lembranças, de memórias, coração apertado, aquela lágrima lá no fundo do rosto, mas vai ser um papo gostoso. Tenho certeza Sim. que todo mundo vai adorar. O fundo do baú tem muito isso. A gente vira e mexe tá falando aqui da que só de você ir procurar os, os objetos você já faz uma viagem né já é gostoso a partir daí porque é gostoso rever essas coisas né É verdade porque é, sei lá no dia a dia principalmente agora com redes sociais a gente vive muito a gente vive muito agora é muito instantâneo as coisas se perdem com muita facilidade né E aí você tem tudo no digital você vai ver uma foto antiga se abre o seu computador ou entra na sua galeria mas é diferente né quando você pega uma foto e aí você tem o tato nela né você pega às vezes o cheiro te traz uma lembrança então você pega uma carta o amarelado isso aqui digital nenhum vai reproduzir e a sensação do toque né às vezes do cheiro da cor da sua letra como era na época porque isso muda também eu acho que é uma viagem emocionante de vez em quando Todo mundo deveria fazer, sabe, para lembrar as origens, porque às vezes a gente esquece na correria do dia a dia. E você vê o quanto você mudou, para melhor ou para pior, né? Sim, sim. Dá uma olhada em tudo de bom que já aconteceu muitas vezes, porque a gente guarda as boas recordações. Eu já vou pedir para você mostrar essa foto aí, que agora a gente ficou na curiosidade e a carta também. É que você mostrou, bom, para começo de conversa, além dessa história do volta, que já foi ótima essa abertura, mas uhum. também contar o que talvez ainda algumas pessoas não saibam, que você é de uma cidadezinha muito pequenininha de Minas Gerais, chamada Pingo d'Água, gente, Pingo d'Água. Uhum. E, é, e dali você foi, enfim. Uhum começando a sua carreira no rádio, como você falou, tal, uh, uh, trilhando aí um caminho que te levou para fora de Minas Gerais. Hoje você mora em São Paulo. E eu sei que essas fotos aí, pelo que eu vi, já parece que é coisa de família, né? E queria então que a gente começasse a partir daí. Ah, e também a data do seu aniversário, 1 de dezembro de 87, eu também gosto sempre de falar aqui para situar o pessoal. É um, é um sagitariano, né? É isso aí, não, o Sagitariano raiz, é, no sentido de ser livre, que é o oposto de raiz, né? porque o sagitariano não cria raiz, ele é um da liberdade. E, e é meio contraditório, porque assim, você vê, eu peguei fotos de família, porque eu sou um cara muito família, mas ao mesmo tempo eu sou um cara muito desprendido, no sentido de que eu valorizo essa liberdade de conhecer o novo, de explorar, de me jogar, de ser usado E imagine que não bateria essa minha identidade sagitariana com uma cidade de 4 mil habitantes, né? Porque o que, que você tem para fazer uma cidade dessa? E aí, aquele era o meu mundo, mas eu achava pequeno demais, eu queria sair, eu queria explorar. E aí, assim, a minha história é, eu sou filho de, de pais muito humildes, muito simples, o meu pai, é, hoje, ele é taxista, mas a vida inteira ele mexeu com comércio, ele teve uma lojinha pequena na cidade, a minha mãe dona de casa, cuidando de quatro filhos, escadinha, com a diferença pouca de idade, e na cidade de... Hã? quatro meninos quatro meninos é todos homens é quatro meninos e aí o seguinte é você não tinha perspectiva na cidade e o meu pai sempre embora morasse numa cidade pequena sempre foi um cara muito mente aberta sabe eu acho que ele passou um pouco disso para gente e aí os filhos foram criados para o mundo tinha idade suficiente para ir trabalhar com algum tio Vai embora, leva daqui. Até por uma questão financeira, Lu, porque você é, manter quatro crianças né, com todos os gastos que você tem, né, ou seja, seis pessoas numa família em que apenas o homem e, trabalha... Menino, é muito, imagina! É muito difícil. Então, assim, ou você vive com muita dificuldade dentro de casa, como a gente já passou, ou você libera as crianças para o mundo. Era comum isso acontecer. Então, primeiro saiu meu irmão mais velho, aí depois saiu o segundo, eu sou o terceiro. Eu... Fui que saí mais jovem de todos eles, porque com 14 anos eu já estava indo embora. Tudo bem que eu fui morar com a minha avó, mas foi ali do lado, foi uma cidade ali próxima, mas depois disso eu nunca mais voltei para casa. Fui morar com a minha avó, porque eu já estava trabalhando numa outra loja, que eu recebi um convite, né? porque eu, é... você vê como a vida dá voltas. né? O meu pai, no começo, ele deu uma oportunidade para um rapazinho lá na cidade, pois é que esse rapaz cresceu ficou rico, né? Construiu várias lojas e ele decidiu retribuir empregando o filho do meu pai, no caso eu. Ele falou assim, olha, gostei muito do seu filho, eu vou abrir uma loja aqui na cidade vizinha, eu sei que a sua a avó dele mora lá, eu queria que ele fosse trabalhar comigo. Pois bem, eu fui e nunca mais voltei, com 14 anos de lá, fui, fui trabalhar com o meu tio também em loja, comecei a fazer a área de locução, que... É, foi, foi o início da minha carreira, fui morar com meu irmão na Bahia, voltei para Minas, resumindo, 14 cidades, 15 com São Paulo, 15 cidades, é, até então, que eu tenho 10 anos aqui em São Paulo, hoje eu estou com 34, ou seja, 15 cidades até os 24 anos, agora eu acho que eu sosseguei,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 Conseguir fazer o seu baú né, de recordações. Você estava comentando isso, porque realmente muda... A gente sabe, quem faz mudança vai, vai deixando coisas pelo caminho. E outra, tem que, tem, que, tem que quem gosta de liberdade tem que ser leve. Né, é, justamente tem que se desprender. Poder... E é, é muito isso. né? Primeiro que não, não dá para você sempre ter uma bagagem grande. Então você pega um pouco de bagagem de onde você está no momento e você deixa um pouquinho é, de onde você esteve antes. E com essa questão de mudança, algumas coisas se perdem, né? outras coisas você substitui por novas. E eu decidi, falei assim, olha, se for para ter recordações antigas que não dá para levar comigo, que fique na casa dos meus pais. Porque se tem um lugar que eu tenho raiz, que eu tinha, né? porque agora eu, eu tenho porque eu sou um homem de família recentemente. Então, eu vou começar a criar a raiz agora. Mas até então, a minha raiz era pingo d'água, porque eu rodava o mundo, rodava o Brasil e sempre voltava para Pingo d'água, para visitar meus pais, para visitar minha família. Então, assim, o que eu tenho está lá. O que eu trouxe aqui são mais são coisas assim é, é, menores de, de espaço, mas que são coisas muito significativas para mim. Eu quero começar, então, por essa carta aí, que estou curiosa para saber o que, que é essa carta, essa foto também. Não sei se eram seus pais ali que deu para ver de relance, é isso mesmo? É sim, vamos lá, vou começar pela, pela carta... Tá né é, eu guardo com muito carinho porque foi minha mãe que me escreve, que escreveu eu fico imaginando hoje né que eu de certa maneira sou pai o quão difícil é para os pais né deixarem os filhos embora e, às vezes não é nem questão de deixar é simplesmente é, mãe é padecer no paraíso que ao mesmo tempo que você está no paraíso você sofre tanto né principalmente quando os filhos vão embora e essa carta a minha mãe escreveu para mim quando eu, é, quando eu os deixei em Minas, né? Porque mesmo morando fora, eu estava ali do lado, sempre visitando, finais de semana. E quando eu fui para a Bahia, que é, era, sei lá, mil quilômetros, muito mais mil quilômetros, era muito difícil de você é, rever. A minha mãe escreveu, eu vou ler um trechinho para vocês. Está aqui, ó. É, Darlison, gostaria que você ficasse mais um pouco conosco. Mas não foi possível. Estamos orando para que você seja bem sucedido no seu novo serviço. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e que você continue sendo esse filho maravilhoso que é. Agradeço a Deus por você existir. Seu pai recebeu a posse de vereador, né? Porque meu pai foi vereador na cidade também. Hoje, domingo. Estamos felizes por esta vitória. Estou mandando essa calça. <risos> Mãe, né, gente? Mãe sempre preocupada. Meu filho põe em casaca. Ela mandou a calça. É... Estou mandando essa calça para você. Espero que se lembre da gente. Obrigado. Beijos. Te amamos muito. Mamãe ama muito os filhinhos. Aparecida e tá aqui. 9 de janeiro de 2005. Que foi quando eu saí de Minas. E... e a minha mãe, o Lué, a minha mãe é meu porto seguro. É a minha mãe eu acho que é o meu contato mais próximo com Deus é uma mulher assim de, de muita fé sabe e ela sempre está orando sempre está pedindo me colocando nas orações e eu tenho certeza de que muitas coisas que eu conquistei né porque a gente não conquista nada sozinho e é, os meus pais são evangélicos são de muita fé e a vida deles é, são os filhos mesmo de longe e a minha mãe é aquela que sofre calada sabe ela sente a dor, mas não transparece. Porque para ela, a felicidade dos filhos vem antes da dor e da tristeza da mãe. Então, eu, eu, eu já vi muitas vezes, minha mãe chorando por dentro, mas sem transparecer. E tá tudo bem, meu filho, vai. Você tem que ir mesmo. Eu te apoio. A gente vai estar tá aqui para quando você voltar. Então, para mim, aqui, ó, a dona Aparecida, é essa aqui. E aqui, o seu Edmilson essa foto foi da minha formatura de é, do, do ensino médio essa foto foi da minha formatura do ensino médio meus pais foram lá tá aqui essa né e essa aqui é da minha outra família que me adotou que é o meu tio irmão do meu pai tia Hernani a tia Glícia né e a Larice que é a minha prima porque é isso, quando você sai de casa, tão jovem, 14 anos, você tem que ser abraçado por algumas pessoas que é só um menino. Sabe, eu, eu me achava super adulto, eu me achava um jovem, não, eu sou capaz de enfrentar o mundo, mas hoje eu fico vendo a, a idade das crianças de 14 anos que são crianças, eu falo, cara, como assim eu fui sair da segurança, do Porto Seguro, que são os meus pais, para me aventurar? E aí eu fui abraçado nesse caminho, a minha avó, os meus tios... Né, que, que me deram uma, uma boa base de educação de construir o homem que eu sou hoje o meu irmão que na verdade foi o meu maior influenciador na área da comunicação e aí essas pessoas no final quando você vai fazer uma análise você fala assim ah, eu tenho um pedacinho de, de cada um deles né eu tenho eu tenho um lado acredite meio é, é tímido da minha mãe mas, ao mesmo lado, eu, ao mesmo, do, do outro lado, eu tenho é, essa coisa da ousadia do meu pai, que é muito brincalhão, carismático, gosta de fazer piada. E é um cara que também se jogou no mundo muito cedo. Então, acho que eu sou uma boa mistura dos dois. Agora, timidez, Alisson Dutra, eu vou te falar, cadê? Então, não sei se é Você... introspecção, não sei. Eu sei você que é, é um eu tenho... sadista. Você, você adora. Não só ah. quem te vê no jornal, mas especialmente até nas suas redes sociais. Você é um cara que está sempre brincando e está bombando com isso, aliás, né? Você tem vídeos aí com milhões de visualizações, fazendo graça, fazendo piada, <risos> levando essa coisa autoastral para o ar, né? Mas você sabe que eu acho que é o seguinte: que a, a vida é não digo que me obrigou a ser quem eu sou, mas me fez dar meus pulos. né Porque eu lembro que na minha infância eu era absurdamente tímido, sabe aquela coisa de apresentar? Eu estou dizendo criança assim, até os 10 anos. Ah, esse aqui é o meu filho, dá oi. Eu escondia atrás da saia da minha mãe. Eu tinha vergonha de, de olhar para as pessoas, de falar com as pessoas. Só que o seguinte, a você não pode ser assim quando você sai de casa e você vai para um lugar novo você tem que fazer amizade não importa se você tem vergonha de falar com alguém você é obrigado ou então o mundo te engole vai aprendendo você vai colhendo um pouquinho aqui um pouquinho ali e realmente hoje eu sou esse cara que assim quando eu falo que eu sou tímido ou que eu já fui tímido as pessoas têm essa reação que você teve teve Lu. como assim meu você eu vejo os vídeos mó zoeira hoje eu tô viralizando muitos vídeos no TikTok, no Instagram no Quai tô nas redes sociais O programa que eu apresento, o Primeiro Impacto, é, é, embora seja um programa policial, é um programa leve, porque eu, eu dou risada, eu brinco, eu conto piada. Então, eu, eu sou, sou esse cara aí. A meta é concluir a semana sem terminar dentro de um camburão ou de uma clínica psiquiátrica. Não garanto, mas eu prometo que vou tentar. Como é que você consegue essa, essa receita de estar tá num programa de polícia e ainda ser leve, e ainda fazer graça. Como é que essa, essa mistura funciona e isso está dando certo? Então, no começo foi muito difícil, porque esbarra é, é, até numa questão é, jornalística. Né? Você, como jornalista, sabe. Quando você vai para a faculdade, o jornalista eles colocam como se fosse aquela figura é, exemplar, Aquela figura intocável, ah, séria ah, ah. e que a comunicação tem que se passar dessa maneira. Só que eu vejo o jornalismo é, além da notícia. Eu vejo o jornalismo como comunicação. A gente tem um programa hoje, o Primeiro Impacto, de seis horas. Eu não vou conseguir é, prender a atenção das pessoas durante seis horas só lendo notícia. E a gente vive num mundo cão, que pelo menos é o que eu retrato no meu programa, que tem muitas tragédias. Imagina só a vida dessas pessoas que me assistem se forem para o trabalho carregadas de tanta tragédia. Então, eu falo o seguinte, ó, eu sou leve e eu consigo ser leve mesmo dando tantas notícias tristes. Como eu posso fazer com que as pessoas é, é, terminem de assistir o programa com a mesma sensação? Eu vou passar para elas o que eu vivo no dia a dia. Né? Porque quando é, desliga a câmera, quando você não está com o microfone, quando não está com o rec, quem é o Darlison? Quem é o Mineirinho? É o mineirinho que conta piada. É o mineirinho que faz todo mundo rico. as pessoas adoram estar por perto. Por que não passar esse Darlison dos bastidores para a televisão? Como? Ah, vamos experimentar. E aí que entra, você coloca um pezinho na água, aí você vê como tá. Não, tá legal. Aí você põe mais um, mais um até que lá na frente você se joga. E aí eu tive a oportunidade, de realmente mostrar quem eu era, porque eu, eu vivia aprisionado, sabe? Eu vivia aprisionado. E o, o, o SBT me deu essa oportunidade de mostrar esse outro lado. E mais do que mostrar quem eu era de fato, é inaugurar talvez um novo jeito de fazer jornalismo, que você não precisa ser sério, mesmo apresentando um programa com temas sérios. Você, precisa, você pode ser diferente. É isso que eu ainda estou construindo. Hoje tenho o Darlison do Primeiro Impacto, do SBT, que as pessoas acompanham todos os dias. Tem o Darlison das redes sociais, e eles são parecidos. Às vezes até o mesmo, porque muitas das piadas que eu conto no jornal eu reproduzo nas redes sociais. E eu tenho pessoas que me conhecem só aqui no SBT e tem pessoas que só me conhecem nas redes sociais. Entendeu? Então, eu consegui atingir dois públicos diferentes. Às vezes, eles se conversam, porque eu, o mesmo que está nas redes sociais está na frente da televisão, mas nem sempre. Tem gente que me conhece das redes sociais e fala assim, nossa, mas você, ah, você apresenta o jornal e já me segue há mais de anos, só para você ter uma ideia. É... É outro público, né? Agora, nunca deu problema isso? Você nunca recebeu críticas é, é, por, por é, fazer jornalismo dessa maneira diferente? Já. Inclusive, é, eu até gravei um vídeo, numa época, uma trend que estava rolando e vou reproduzir aqui. É, recebo mensagem da pessoa dizendo "Ai, mas jornalista precisa ser sério. Eu ponho aquela musiquinha. Nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana. Se você quer assistir um jornalismo sério eu super respeito é por isso que você tem outras opções você pode procurar outras opções só que já digo que talvez na TV aberta você não vai achar porque muitas pessoas estão entendendo que a fórmula fun está funcionando não estou dizendo que eu inaugurei isso no horário da manhã de maneira nenhuma eu já já tem por exemplo o Marcão do Povo que é um apresentador super popular que sempre fez graça mas hoje se você vê pela manhã os horários em rede nacional que competem comigo você tem, por exemplo, o Balanço Geral, você tem o próprio Bom Dia São Paulo com o Bocardi. São jornalistas, são tipos de jornalistas são muito mais, muito mais leves. Então, assim, por mais que você queira, às vezes você não vai encontrar, porque é um novo jeito de se fazer jornalismo. Então, hoje em dia, eu não ligo para crítica. Às vezes eu pego o print e coloco. E ainda falo, ó, oh, mal amado, oh, meu, imagina, a pessoa vai me criticar nas minhas redes sociais e quer que eu não fale nada? Alguns eu ignoro. Alguns eu coloco lá, pode falar mal, não tem problema, mas tem que estar preparado para ouvir de volta também, né? Principalmente no lugar público, como é as redes sociais. Você pensa em ser ator, não? Você tem essa, essa vontade de ser cômico, de, de ir um pouco mais mesmo, virar mais para esse lado? Então, você sabe que pouco antes de eu virar apresentador, é, eu queria... Eu procurei para fazer um curso de palhaço. Não era nem teatro. Tipo, veja bem que teatro tudo bem tem o um lado dramático inclusive da coisa eu não eu, eu sei lá eu, eu, eu primeiro eu queria ser aqueles doutores da alegria sabe que vai Sim. fazer graça em crianças é, que estão internadas Sim, em hospitais ai, né isso aí eu sempre admirei muito o trabalho dessas pessoas porque assim eu acho que eu acho que a minha missão de vida eu achava para me enquadrar dentro do padrão pelo qual eu fui criado para ser do mundo jornalismo da faculdade de mudar a vida das pessoas com o meu trabalho, melhorar a vida das pessoas com as minhas matérias. E eu acho que o melhorar vai muito além, é colocar um sorriso. Hoje, Lu, se eu, se eu abrir o meu celular agora e te mostrar as mensagens, eu vou dizer mensagens que eu ainda não li, você vai ver que, que de cada 10 mensagens, tem duas, três das pessoas dizendo assim, ó, nossa, hoje eu estava, hoje eu acordei muito mal, a minha depressão atacada. Eu assisti você eu comecei a dar risada, isso mudou o meu dia. Olha, nossa, eu tomava tantos remédios e parece que comecei a assistir você e eu vou para suas redes sociais e começo a assistir seus vídeos, não para, e não paro, eu já comecei a diminuir meus remédios, não estou sentindo mais tanta falta. Então eu percebi que eu estou mudando as vidas das pessoas, mas não é só com aquela matéria que você vai lá e ajuda aquela pessoa a conseguir uma internação, ou que ajuda aquela comunidade a conseguir o um asfaltamento, ou um atendimento médico, às vezes é um sorriso, sabe? Um sorriso que você tira na pessoa já muda. Então eu descobri que a, a, a minha missão de vida é ajudar as pessoas através de um sorriso, de uma piada, de uma coisa mais cômica. Mas estamos aí. Se você vê minhas dublagens que eu faço no TikTok e no Instagram... É só para avisar que semana que vem eu entro em férias, tá bem? Ok. Como é que eu faço para entrar em contato com você? Espera eu voltar de férias. Ah, mas se precisar resolver alguma coisa importante. No caso, você pode ligar para outra pessoa, né? Isso for uma emergência, o um 90. Tem gente que fala assim: olha, se eu não conhecesse a sua voz, eu jurava que era a sua, porque são perfeitas. E eu falo assim: é, será? Alô, o, o, o, o, é, é, direção artística do SBT, se tiver vaga para a próxima Poliana aí, quem sabe eu não faço uma pontinha lá com o Marcos. <risos> você tá já mesmo. Ou a próxima tá? é nossa, né? Ou a próxima é nossa. <risos> Você toparia, toparia, né? Você vai, né? Você se joga, né? Claro, não. O SBT me chama para participar de vários programas. O programa do Ratinho, eu fui para fazer comédia. O programa o Celso Portioli, Domingo Legal. É, é, tem o Torta na Cara, tem a Gincana. E eu sou a parte cômica sempre. O programa da Eliana, eu já fui várias vezes. O programa Silvio Santos. E sempre com essa pegada. Quando me chamo, caso de família e tal, me chamam esperando esse lado do Darius. Não querem... Se quer um jornalista sério, vão chamar outro. Vão chamar o Marcelo Toys, vão chamar o Zé Luiz. Sim. Mas se querem um cara mais descontraído, né, que conversa com as pessoas, não só pela televisão, também pelas redes sociais, eles me chamam. né? viria no lado do nosso jornalismo, Lu? Alisson, isso foi uma, uma construção. né? É, eu sei que o seu segundo objeto tem a ver um pouco com essa sua trajetória, que, como você está contando para a gente, começou como um locutor... No, no interior de, de, de Minas, indo para a Bahia, enfim. É, e para chegar hoje a esse jornalismo, que você tem essa liberdade e essa segurança pessoal de fazer do seu jeito. E eu queria que a gente falasse um pouco, então, aí rapidamente dessa trajetória sua, por meio desses objetos que você guardou aí no seu fundo do baú. Boa. Desde muito jovem, eu ouvia a rádio. A gente, por uma questão religiosa, não tinha televisão em casa e nunca tivemos, e hoje eu trabalho numa uma das maiores emissoras de televisão do Brasil. Hoje seus pais te assistem? Assistem, eu fiz questão de dar a maior televisão possível do mercado, e eu quero que eles vejam o filho com orgulho na TV grande. Mas a gente não tinha televisão, porque eram evangélicos, né? tradicionais e tal. Então eu sempre consumi muito rádio, e aí eu dormia... E eu e meu pai, a gente sempre foi muito ligado. E a gente gostava muito de futebol. Então, eu dormia ouvindo as narrações esportivas AMs é, é, de futebol aqui com o rádio colado. Eu começava a ouvir, mas eu tinha que acordar cedo, criança. Eu dormia. Aí, meu pai ia lá, desligava o rádio, guardava, é, colocava o cobertor e eu ia dormir. Então, assim, o meu sonho, ser narrador de futebol. Para fazer a, aquelas narrações mesmo. Pela ponta direita, invertida o cara. Meu sonho. Pois é isso que meu irmão, esse mais velho, falou assim, cara, esse negócio de AM é coisa de velho, só velho que ouve AM, para com isso, você tem que ouvir FM, é outro tipo de locução, a voz é mais grossa, aí você vai falar, é... você que tá ouvindo aqui, essa é a Jovem Pan, 32526456, pede sua música, a gente vai tocar, pá, isso que é jovem, cara, é animal, é legal aí eu comecei a migrar ouvir FM com meu irmão aí nessa cidade que a gente foi morando né porque eu me mudei muito também junto com meus pais meu irmão sempre foi apaixonado com rádio ele chegava já fazia amizade me levava para o rádio ver trabalhando ele fazia os programas até que eu virei o cara do rádio como chegava na cidade falei assim: é meu hobby é minha paixão posso falar um pouquinho posso apresentar um programa posso gravar um comercial e começava a treinar a voz. E aí o seguinte, aí tudo que era relacionado à voz, eles me chamavam. Isso era muito jovem, tinha 14, 15 anos. Aí tinha apresentação na cidade, com um o Palanque, me chamava, para fazer os anunciantes, chamar as bandas. Até que eu fui de, apresentar um show junto com o um locutor, que eu admirava muito, de Governador Valadares, que era a maior cidade lá da região. E eu lá no palco, menino pra caramba, o cara falou, meu, você parece os caras lá de Valadares. você é muito bom, você não parece ter a idade que tem. Ó, oh, faz o seguinte, fala com o seu pai, tá aqui meu telefone, pra te levar lá na rádio pra você fazer um teste, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de você. Aí não deu outra. Fui, fiz o teste, aí sei lá, dois meses depois, abri uma vaga, eles me chamaram. Aí eu fui sair lá da, da, da, da casa do meu tio na época, e comecei profissionalmente, no rádio. Aí, onde vem os meus objetos, que é aqui, ó que é o meu crachá de trabalho, olha que jovenzinho, ó. 18 anos, primeiro emprego numa rede profissional, a rádio profissional, Rádio Impaçom, é, tá aqui, ó, admissão, 6 de 2006, Isso aí foi meu... Governador Valadares? Governador Valadares, essa rádio aqui, Governador Valadares. E a FM, a sua rádio preferida o som de música atual, Zé Hate Sport. Ainda é João Neto e Frederico, sai pra lá e Jamil, saudade do Ai. Mais uma sequência aqui na sua em passou, que continua o Super Tarde levando um show de músicas pro seu rádio nesta quinta-feira. A sua rádio uh! Aí o seguinte, lá tinha também, é, era um grupo de comunicação, que tinha a rádio FM, tinha a rádio Globo AM, e tinha a TV Leste, que na época era afiliada da TV Globo. E nessa Sim. época eu tinha 18 anos. Então o que, que eu fazia? Na rádio, eu era o locutor de FM, que chamava as músicas. Ah, agora você está ouvindo o Charlie Brown, um beijo para a Lu, que está assistindo, ouvindo a gente lá de São Paulo. E, e depois que eu saía da rádio, eu ia gravar as chamadas da TV, que era tudo relacionado à locução. Então aquelas locuções que tinha assim. É, é, Hoje, logo após o Jornal Nacional, a nova novela da Globo. Eu que fazia essas vozes locais lá na região de Valadares, né? E aí foi, aí depois, o que, que aconteceu? Da radio, da, da, da, é, desses dois empregos, eu comecei a trabalhar na Rádio Globo, comecei a ter contato com a Rádio Globo, e eu comecei a achar assim, gente, eu posso muito mais do que só ficar falando o nome de música e mandando um abraço para as pessoas. Pô, eu sou um cara que gosto de ler, eu sou um cara antenado. E tinha a Rádio Globo lá, que tinha muito do jornalismo. Eu comecei a vivenciar isso. Eu falei, vou fazer jornalismo, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sempre quis isso para essa área. Quando eu era mais jovem e eu saí de casa, e a primeira vez que eu tive televisão foi quando eu fui morar com meu irmão, eu gravava o Jornal Nacional só o áudio e eu gravava todo o jornal às vezes, transcrevia tudo que o William Bonner falava, que os repórteres falavam, e ficava gravando, entendeu? As cabeças. E era meu sonho desde sempre. E falei, agora é a oportunidade. Em Valadares tem a faculdade de jornalismo, vou começar. Aí foram quatro anos. Decidi, no final, né, sair desse meu trabalho, que eu cheguei a trabalhar também na Rádio Globo, ter o primeiro contato, e falei assim, por que não televisão? que eu já tinha recebido vários convites para trabalhar na televisão mas eu sempre fui muito apaixonado com rádio e as minhas experiências com televisão na faculdade não tinham sido boas sabe porque foi mano, câmera não dá certo eu não consigo decorar as coisas entendeu Eu não consigo me arrumar bem ficar bonito para o vídeo ia gravar as passagens uma suadeira eu faz meu quem vai assistir uma passagem eu tô todo suado cara cheio de pizza de do braço eu falei, não, não quero mas aí no final tanta insistência eu falei por que não aí tá aqui o meu crachá né, da, da Univale, que é a faculdade, como eu tô novinho também, ó, sem barba, ó, lá. Me da vindo. faculdade, que eu fui começar a trabalhar na TV universitária, fazendo as matérias para a faculdade. Então, o que que aconteceu? Eu larguei dois empregos, que eu ganhava dois salários, para ganhar um salário de estagiário. Porque eu falei sim tá bom, vou começar um outro caminho, vou começar por baixo. Aí, depois disso, foi. Fiquei, na, fiquei só seis meses, Aí eu fui convidado para fazer um intercâmbio na Rede Minas, que é a retransmissora da TV Cultura em Minas, que é uma, do governo é, lá em Belo Horizonte, do governo de Minas, do estado de Belo Horizonte. Eu fui fazer um intercâmbio no final da faculdade, isso era em outubro, já estava me formando, ia formar em dezembro. E eu fiz umas matérias lá, assim, ah, menino de faculdade, ainda estou me formando. E de repente, quando eu gravei, o pessoal falou, não, você não está formando, cara. Você tem perfil de apresentador aqui da, da rede estadual. Olha, você é a nossa aposta, você é muito bom. Assim que você se formar, você vai ter um emprego aqui garantido. Em janeiro, você pode vir que eu te garanto. Eu fiquei todo, né? Maravilha. Acabou o ano. Aí, o que, que aconteceu? A TV Alterosa, afiliada do SBT, é, tinha uma pessoa que trabalhava lá na Rede Minas também, falou assim, olha... A Rede Minas quer pegar esse menino, e ele é muito bom. Se eu fosse vocês, buscavam ele lá antes. Aí me fizeram a proposta de cobrir férias em Belo Horizonte, na filiada do SBT, e aí eu fui. E aí era só um mês, virou dois meses, e eu falei assim, eu não vou voltar mais para Valadares. Eu vou catar minhas mudanças, que se for para procurar emprego, que eu já tinha saído lá da TV universitária, eu procuro emprego aqui em Belo Horizonte. Pois Como bem, sei lá, dois anos é, e meio. Né? Oi? Como repórter como repórter já é como repórter de vídeo e tudo quando o assunto é violência Sete Lagoas vive seu pior momento dos últimos anos o alto número de homicídios faz disparar as estimativas na cidade dos dois meses foram dois anos e meio até que o SBT me chamou vim para São Paulo e aí aqui eu construí na história em rede nacional né é, comecei sendo um repórter de praça né que você vem Ninguém te dá muito valor, né? O novato que chegou aí, o moleque, falar, aí de Não, repente vai, vai, você... vai, vai, vai para madrugada, é, vai, vai, vai, vai, lá, vai, vai quebrar pedra, vai comer massa, é. vai quebrar pedra, aí você vai trabalhando, trabalhando. Daqui a pouco eu virei repórter especial, viajava, fazia várias séries, viajei o mundo inteiro, participei das grandes coberturas da minha época, até que há um ano e meio, mais ou menos, eu fui convidado para apresentar, e é onde chega o meu crachá atual que aliás ah, eu nem é. troquei que aqui eu ainda tô sem barba ó. eu tô usando a mesma foto há muitos anos um pouco desgastada aqui de ficar a carteira mas tá aqui ó tem que trocar é. esse crachá nossa eu nem te imagino sem barba olha precisa, lá precisa né não é outra pessoa totalmente diferente aqui, e tá aqui o SBT e tá aí a minha trajetória que começou lá atrás e, ó, só colecionando <risos> muito bacana a barba é, é moda porque a gente viveu bastante essa moda agora da barba ou é também essa preocupação que muitos homens têm de ter uma cara mais mais uh, mais de homem ainda mais você no jornalismo de mais credibilidade mais seriedade olha é muito isso e eu, eu sofri muito eu sofri preconceito na verdade inclusive dentro do próprio sbt porque é, eu, eu parecia muito moço então, às vezes eu ia falar com um delegado, né? falar com um governador, por exemplo. Os então, caras, autoridade no geral, né? Barba branca, cabelo branco, aspecto de mais velho, eu sempre jovem, sem barba. E aí toda vez eu falava com meus chefes, né? Porque o que acontecia? Eu saí de férias, eu deixava a barba crescer, eu só desenhava a barba. E eu gostava de me ver com barba. Só que toda vez que eu voltava de férias, eu tinha que tirar, por causa daquela coisa: jornalista não pode ter barba. Até pouco tempo atrás. E eu brigava, eu falava: não, gente, eu queria ficar sem barba. Não! eu queria ficar com barba não é melhor manter jornalista não pode ficar mudando se é amanhã que você quer tirar até que um dia eu falei assim quer saber voltei de barba cheguei na televisão fazer ó, oh, vou fazer um teste de vídeo para vocês verem que não fica feio peguei peguei lá uma câmera gravei uma passagem mostrei para o meu chefe olha aí se não tá bonito é tá bom pode usar aí depois já faz o que uns quatro anos não, nunca mais tirei <risos> Bacana, maravilha. Agora, eu queria saber, e eu pedi para você, é, uma, uma recordação de um momento mais atual seu, e uhum. que certamente é um momento marcante na vida de qualquer pessoa, que foi o seu casamento com a Marcela Munhoz. Aconteceu, aliás, em rede nacional, é, tem essa, esse fato pitoresco sobre o seu casamento, e eu acho que... No fundo do baú, apesar dessa recordação não estar lá no fundo do baú, certamente ela vai ficar no seu baú de recordações. Então, eu queria que você mostrasse a gente que objeto você escolheu para a gente falar desse seu casamento com a Marcela. Não, é curioso que o primeiro presente que a Marcela me deu foi um trevo de quatro folhas, né? Sem saber que a gente teria a sorte grande de estar juntos. Porque quando ela me deu esse presente, eu já vou contar, né? A, a, a gente era peguete um do outro a gente era ficante não tinha pretensão nenhuma nenhuma nenhuma de continuar juntos né e aliás o fato que nos uniu uh, foi muita conversa de que não queríamos relacionamento né? aquele papo a Marcela ela na época era repórter do SBT e a gente se conhecia de corredores né e naquela vida corrida a gente quase nunca tinha oportunidade de se falar e quando a gente é, se encontrou por um acaso que a gente começou a conversar, no fato em que eu fui substituir o Marcão na apresentação, ela ficou no meu lugar lá na redação. Então, eu comecei a trocar muita ideia sobre trabalho. E a gente viu que é, a gente se entendia e tinha uma coisa em comum, que a gente falava mal de relacionamento. A gente olhava e julgava os casais. Não é possível ser tão feliz. Ah, eu estou desgostoso. Eu não quero namorar nunca mais. Quero morrer sozinho, porque eu já sofri muito por amor. Relacionamentos longos que não deram certo. E aí começou com esse papo, né? Aí, de repente, papo vai, papo vem. Sai ali para almoçar, sai ali para comer uma pizza. De repente, pronto, a gente tava se pegando. Mas até então é aquela coisa, ó, pegar sem se apegar. Não quero compromisso, porque você já sabe que eu não quero namorar nem você. Até que... É, eu fui sair de férias tava com férias marcadas aí eu ia fazer uma uma viagem um mês viajando o Brasil tal tá? não sei o que não sei o quê. aí ela foi falou assim ó eu vou vou te dar um presente eu vou te dar um presente né? e um tal e comprou isso aqui ó para você colocar na, na sua mala mas nada demais tanto é um que ela divieta, assim, ó, né para você pôr ali o seu tal tanto é que ela falou assim, ela fala isso hoje né eu até pensei em te dar Algo tipo assim, eu pensei de dar uma cafeteira, mas uma cafeteira é algo muito íntimo. Uma cafeteira é um presente que parece que a pessoa está interessada. Eu não estava, queria te dar um presente com um amigo. Aí eu te dei só uma lembrancinha mesmo para você colocar na sua mala. Ela fala isso hoje. Aí. aí, isso foi determinante essa viagem, por quê? Porque na viagem era o seguinte, olha, eu estou solteiro, se eu for numa festa, pintar alguma coisa, ninguém tem compromisso com ninguém, está tudo bem. Pois é isso que na primeira cidade que eu chego, eu já começo a mandar vídeo para ela. Ligava para ela, fazia chamada de... vai ah, que legal isso aqui. Não, lembrei de você. E a gente passou a viagem inteira se falando. E na volta, foi muito importante isso, porque depois de ficar acho que 20 dias fora, na hora que eu voltei, a gente percebeu quanto a gente estava com saudade do outro e quanto a gente estava apegado. Então, a partir daí, a gente não se largou mais. E aí, é o que Um ano e dez meses juntos, né? A gente foi morar junto com 10 meses, que a gente tinha ficado pela primeira vez, não era nem 10 meses de namoro, né? E aí a gente se casou agora no programa de Eliana, num, num casamento transmitido para todo o Brasil. E está aí o trevo de quatro folhas, realmente deu sorte para os dois. E estamos na nossa casinha, aquele ali é o buquê do casamento, que ela mandou eternizar, então agora ele fica ali para sempre. O nosso espacinho do café aqui, ó, que é o lugar que a gente mais ama, a paixão que a gente divide e a nossa casinha, tá aqui eu, ela e a nossa pequena de 5 anos e esse casamento é, como é que foi essa decisão você na hora topou ou você ficou meio assim, poxa né assumiu um compromisso na frente de todo mundo não, não, misturando com a empresa é, não, não é de tudo fácil né? ou vamos foi vamos lá Falaram, vamos fazer um festão na verdade foi não, na firma tipo dois casamentos e eu vou te explicar primeiro que a gente já falava em casar em casamento que a nossa vida vai ser juntos isso a gente não tem dúvida tanto que a gente se ama a gente quer formar uma família mas não temos dinheiro para casar então se a gente for fazer alguma coisa às vezes é um casamento civil convidar os amigos mais próximos e se algum dia a gente de repente tenta começar a fazer uma poupança daí um ano dois anos quem sabe a gente não faz uma festa beleza eu sou muito próximo do pessoal do programa da Eliana, da produção, porque eu participo muito do programa lá no palco, né? E aí, é, a Marcela, ela sempre sonhou em casar, sabe onde? No Fábrica de Casamentos. Porque ela assistia o programa junto com a mãe dela e falava, mãe, meu sonho é casar aí. Até que eu falei assim, por que não realizar o sonho da Marcela? Aí, eu descobri, infelizmente, que o Fábrica, ele não estava sendo mais produzido pelo SBT, né? Tinha parado. E o programa dele, a, a Eliana tem o um quadro do Quer Casar Comigo. Falei, vou sondar. Falei isso um dia, joguei ao vento e esqueci. Até que a produção me chamou, né? A Fabi e falou, assim, então, lembra do Quer Casar Comigo? Ah, então, é, já falei com a Eliana. A Eliana conhece a história de vocês, porque a gente já tinha ido num quadro, o Minha Mulher Que Manda, de cozinha lá no programa dela. Ela se apaixonou, né? Porque a gente, assim, foi o único casal que não brigou. Porque o programa, o quadro é feito para os casais brigarem. E a gente brigava assim. De... Super fofinho, sabe? E aí o Brasil se apaixonou pela nossa história. Ele ela falou, não, quero fazer o casamento deles, pode convidar. Só que é um casamento surpresa. A noiva não pode saber. Aí que estava o grande desafio, Lu. Aí lá vai eu, primeiro, o noivo, pensar todo o casamento, né? É, quem e vão ser os convidados? Como vai ser a decoração? O buffet? O que, que as pessoas vão comer? E o, um dos mais importantes o vestido da noiva sem que ela saiba de nada e aí as pessoas me perguntam como você tirou as medidas, eu passei medida de tudo, me passaram uma lista que tinha medido quase o tamanho do pé, ah, qual que é a circunferência da canela, quase isso que pediram, e aí eu montei com a nossa vizinha aqui, que é a melhor amiga da Marcela, tudo uma estratégia, fazendo de conta que a gente ia comprar roupa da China, né naquele site, e que lá eles pedem várias medidas para não comprar errado, tiramos a medida, passei para Lucas André, que é o estilista, peguei mais ou menos referência, eu pegava gente que estava que casando, e falei assim, agora, pegava o Instagram, olha aqui, amor, fulano, você viu, fulano foi numa festa de casamento e botava logo no vestido da noiva, nossa, mas esse vestido aqui, aí esperava ela falar alguma coisa, se ela elogiava eu já notava, Ah, ela gostou do véu, aí ah, ela não gostou disso, e passei as referências que eu tinha, aí foi esse, 40 dias esse rojão de segurar a boca de todo mundo, de todos os convidados, e ela foi surpreendida num pedido maravilhoso, que ela chorou horrores e eu também, e a festa foi muito maravilhosa. Aí tem os dois casamentos. Porque primeiro esse do programa da Eliana, que foi um casamento para televisão né Então você tem, meu, é voltado para câmera. Embora você esteja ali realizando um sonho seu, mas você sabe que é um programa de televisão. Então a gente casou. Agora a ficha foi cair quando a gente foi casar no civil. Um mês depois, fomos no cartório. Aí a gente fez um almoço com a família, com os amigos. é a gente conta que o momento do casamento de verdade, que a gente sentiu o peso... Foi diante lá do juiz de paz no cartório que ela fez aquele monte de pergunta burocrática que você vai assinar, aí você já assina tremendo amor, caramba, agora eu tô casando de verdade. Agora vai. É, mas foi tão bom que eu faria tudo de novo, tá? Foi, tá sendo mágico, na verdade. para pra gente encerrar, é, falamos bastante de passado, agora eu queria falar um pouco de futuro. Onde é que você se vê no futuro? Onde é que você quer chegar? Ah, vamos lá. É eu falo até com a minha terapeuta que eu sou um cara muito do presente, né? Então assim, eu nem nem sofro de remorso e arrependimento, daquelas pessoas que são presas no passado, e nem sofro de ansiedade, que são as pessoas que se preocupam demais com o futuro. Então assim, eu sempre vivo um dia de cada vez. Então para mim é hoje. E hoje é o que É eu me dedicar à minha família como marido, como pai, ser responsável né? embora eu seja padrasto mas eu e sou você tem que tem quantos anos cinco anos Não, é, é o meu xodó então assim eu quero é, é, construir a minha família no trabalho eu quero continuar me dedicando como eu me dedico demais para o jornal sabe para fazer o jornal do jeito que as pessoas gostam de assistir de mostrar é, quem eu sou de verdade levar alegria para a vida das pessoas seja pela internet seja pela televisão e eu acho que é isso porque na minha vida toda foi assim, foi sem se preocupar com o amanhã que eu cheguei no amanhã, sabe? Fazendo o hoje com dedicação. Tem muita gente que pensa, tanto, eu queria tanto ser isso, queria tanto estar. Tá que ele esquece de construir a base, de ir colocando os tijolinhos, os degraus para ele subir depois. Então é isso, que eu quero continuar fazendo e eu acho que a vida vai tratar de me levar onde eu mereço estar e onde as pessoas precisam, é, vão precisar que eu esteja para ajudá-las de alguma maneira. É isso. Tomara que seja um lugar é, maravilhoso, que te faça muito feliz e, e realizado, porque você merece espalhar alegria, é uma coisa muito boa, como você mesmo disse, é uma missão, e é uma missão muito muito digna e importante. Então, boa sorte para você, obrigadíssima por essa entrevista aqui no nosso Fundo do Baú, obrigada por mostrar essas suas recordações tão, tão importantes e sentimentais para a gente. Eu que agradeço pelo convite, é, foi muito prazeroso abrir o baú é, e compartilhar essas histórias com vocês, tá? Parabéns pelo seu trabalho por dar oportunidade para as pessoas lembrarem que elas são realmente... Quem está assistindo, eu, eu aconselho a fazer isso, abrir o seu baú e ver o tanto que você batalhou, o tanto que você trilhou, porque às vezes a gente é, acha que não merece o que a gente tem. Eu várias vezes penso isso. Graças a Deus, tenho pessoas do meu lado, como é o caso da Marcela, que me puxa e fala assim, meu, olha o, o, o, o tanto que você batalhou para chegar até aqui. É quando a gente vê essas histórias que se fala, é, realmente, eu estou no lugar porque eu acho que eu mereço estar. Tá? Um beijo. Tô sempre aqui. Quando precisar contar mais histórias, pode contar comigo. E Quem está assistindo, convido a me acompanhar às 8, de 8 às 10 da manhã em Rede Nacional, no Primeiro Impacto, no SBT. E a qualquer hora do dia ou da noite, no Instagram, no TikTok, no Pai, nas redes sociais. Darlisson Dutra, maravilha. Um grande beijo, meu querido, obrigado. Beijo. tchau. Gente, é isso aí, deixa o seu like aqui. Eu nem pedi no meio da conversa, que foi tão boa que eu até esqueci. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, manda aí nas suas redes sociais, manda para os amigos que gostam do Darlison, querem saber mais da vida dele, ó. Tá tudo aí para gente espalhar para todo mundo. Muito obrigada. Inscreva-se no canal, se por um acaso você é novo ou nova por aqui. E a gente se vê no próximo Fundo do Baú. Até lá.